Pergunta tá aí pra ele aí. 30,20? Gravado. Gravado? Tá parecido? 1,23 é agora? Você tem esposa? Tive no passado. Faz um churrasco aqui. Você bebe... É sério? Você vai descer, não não. mento não. Meu pai manda dinheiro pra mim. Né? E ela gosta? Nunca gostou. Tem filhas? Tô não. passando. Quatro elas vêm... Elas vêm em televisão? <risos> Você tá escrito isso aí? <risos> elas vêm te visitar Elas vêm te visitar Não Como já está a sua família? Não vi mais eles A sua família tem problema Sim saúde? Quais problemas? É, problemas com drogas também, né? Você tem irmãs? Sim. Quantos? Quantos? São... Quatro. A família tá passando bem? Não vi mais eles. Você mora com... sua família? Não. Quantos anos, Quantos anos tem? Cinquenta. Tem problema de saúde? No momento, não. Você trabalha para quem? No momento só para Jesus. Como é o seu dia-a-dia -dia com a família? Não, não posso falar a, a esse respeito porque eu não vi mais eles, né? Com quem você se dá melhor? É, com vocês aqui, né? Como lida com esse comprimido? Conflito. Conflito. Conflito. Ah. <risos> para levar, né? Algum momento você teve que sair de, de casa? Sim. A a biologia ou a, adotivo seus pais com? A Pai, biólogo, biólogo. Biológico ou adotivo? Você tem pai, pai biológico ou adotivo? Biológico, biológico, biológico ou adotivo? Seus pais são biólicos, biólogos <risos> ou adotivos? Biológico. Não biológico mais, ou adotivo. já, falecido, já. É eu tenho mais já, faleceram já. Você pensa em sair de casa? Eu já saí. Você ama a sua família? Sim. Sim. Amém. Corta pra ele. É, faz Botãozinho. Botãozinho. Não, peraí. Faz isso. Finaliza. Jesus te ama. E eu também. E eu também. Eu também. Corta, corta. Corta pra ele. Corta aí, ele Corta lá o